No início das pesquisas com nanobolhas, a gente dispunha desse equipamento, equipamento que utiliza a técnica DLS, de Dynamic Light Scattering, um nano zeta-sizer da Malvern, que nos possibilitava a caracterização das nanobolhas somente de acordo com o seu tamanho e a carga superficial, medida pelo parâmetro de potencial zeta. O que limitava um pouco as nossas pesquisas, principalmente nos estudos de geração de nanobolhas, pois não permitia a, a determinação da concentração delas em meio aquoso. Após essa etapa de estudos de geração e caracterização das nanobolhas, o laboratório se equipou com equipamentos capazes de fazer a medição de nanopartículas, onde a gente hoje é capaz de fazer ensaios de, de, de distribuição de tamanho e concentração dessas nanobolhas.